Olá, sou Daniel Souza do canal DS e só para você entender antes de iniciar o vídeo eu quero te mostrar do que se trata este canal. Aqui é o banner, o banner do meu canal, onde está ali escrito os assuntos que eu trato: é, tutoriais, dicas, histórias, entretenimento, ponto de vista e curiosidades. Agora eu vou começar a escolher um dia da semana para cada tema aqui selecionado, tá bom? Então, só para você conhecer melhor o meu canal, é disso que se trata. Uma hora eu vou ensinar tutoriais, uma hora eu vou ensinar como consertar alguma coisa na sua casa e uma hora eu vou contar as curiosidades da história, tá bom? Então é isso. Por enquanto, valeu e bom entretenimento. Olá sou Daniel Souza do canal DS e mais uma vez eu quero ensinar para vocês um defeito que pode ocorrer na sua máquina essa daqui é uma Singer Singer precisa e tem um defeitinho que pode ocorrer e você não sabe você acha que é a máquina o que acontece você liga ela acende a luz não vou apagar aqui ela acende a luz piso no acelerador Olha só e não liga não funciona funciona ela tá ligada aqui ó tá na tomada dela normal tanto que tá acendendo a luz e ela não gira ela não gira gira ela não funciona você entra em desespero você chama um técnico ele vai te cobrar o olho da cara para arrumar e o que, que pode ser eu vou te explicar muitas causas quando a máquina liga acende a luz você pisa no acelerador não funciona pode ter certeza a maioria dos problemas é aqui ó no acelerador eu vou desmontar para vocês dar uma olhada a primeira coisa que você deve fazer aqui okay, desconectar a tomada Então um está já desconectei você vai vir aqui e vai tirar isso aqui que é o plug da, da entrada de energia para facilitar a sua vida você vai ver a sua máquina o acelerador aqui, dá um nela aqui e puxa, como eu tô segurando o celular, vou sair um pouquinho aqui eu vou tirar e já volto, como vocês podem ver aí já, já desconectei o desconectado tirado da tomada, tá, e o que a gente vai fazer para resolver esse problema? eu vou virar ele aqui, esse acelerador aqui é bem simples, tem alguns que você vai precisar utilizar uma chave Fenda ou qualquer coisa do tipo, esse aqui não precisa de muita coisa. Não vou pegar só a minha machado de fenda aqui, só pra dar. Ela não tem parafuso, não tem nada, mas é só para soltar aqui a, o encaixe. Aqui ajudar no, no encaixe, vou dar um toquinho aqui e vou puxar isso para fora. Aguenta aí que eu vou soltar o celular novamente. E é isso, ó, tem nada dentro, só essa plaquinha, plaquinha simples, bem simples, ela, ela tem aqui um, é potenciômetro, isso aqui é um, um, uma espécie de potenciômetro, quando você pisa ela vai abaixando e vai acelerando ou quando você solta ela diminui a velocidade, tá vendo? Vamos chegar mais perto aqui para ver se dá para vocês enxergar aqui, eu tô com, a, tem dois fiozinhos, eu vou desencaixar ele aqui, ó. Só puxar e um e vou soltar o outro aqui de cima. Soltei os dois. Essa plaquinha é só, é só puxar pra cima. Vai pegá-la aqui. Pode até dar uma erguidinha aqui devagarzinho. Ó, a chave de fenda para puxar ela. Aí você vai puxar ela. Pausar novamente aqui para puxar essa placa. Tá aqui eu já retirei, removi ali do sistema E olha só, é uma coisa bem simples Essa placa, não tem tem muito segredo Não, é original, Singer Tá escrito ali, e o defeito que eu Identifiquei nela foi o seguinte Aqui embaixo, ver se eu consigo mostrar Com a chave de fenda, tá aqui melhor para vocês, ó, tá vendo? Aqui tem uma Perninha, e aqui também deveria ter Outra perninha, só que ela quebrou, e isso Tá acontecendo, desse lado eu consigo o que, que acende a luz? Porque Esse lado tá funcionando, e esse outro aqui não Aí quebrou a perninha, a Vou... melhor coisa é substituir a peça tá eu já comprei comprei numa assistência autorizada e paguei 40 reais não é muito barato não mas de qualquer forma se você fosse pagar um técnico seria pagar muito mais que isso dá para arrumar com um pouquinho de habilidade dá sim se você tem um talento em consertar as coisas dá para fazer sim para fazer um colocar uma perninha de cobre aqui qualquer coisa soldado que ela vai percorrer o trilho que tá aqui ó vai funcionar também essa eu vou consertar claro mas de qualquer maneira eu vou substituir por uma nova vai ficar de backup aí qualquer eventualidade. Na correria, a gente utiliza ela se precisar, mas espero que não precise. Vou pegar minha nova, olha só. Já peguei minha nova placa que é essa aqui. Percebe-se que é uma, é uma placa paralela, não é original. É, vamos ver quanto tempo dura essa daqui, original. Ela tá nessa máquina aqui praticamente uns 10 anos. Também já tava na hora já de danificar um pouco essa paralela. Eu vou colocar agora e vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui o trilho. Ó, já perceberam aí, né? Não dá para ver direitinho. Já. As duas perninhas, ó. Uma aqui e outra aqui, ó. As duas que dão contato. Uma pra luz e outra pra girar a máquina. Já essa daqui não tem, ó. Tá vendo? Ó, só tem essa. E aqui não tem mais. Foi por isso que ela parou. Então eu vou colocar minha plaquinha nova. Deixa eu tentar colocar aqui pra vocês entenderem melhor. Eu vou tentar colocar com a mão só aqui, mas é não é tão fácil não. Ela tem um encaixe aqui, ó. Não tem como errar isso. Tá? E a posição do fio? Como é um, um fio de entrada de energia, não, não tem posição, mas nesse caso aqui eu vou manter a posição, que é o, o marrom na parte de baixo e o azul na parte de cima, por via das dúvidas, né? O marrom normalmente é o negativo, e o positivo é o azul. Encaixou aqui, ó, um trilho, peço com cuidado para não quebrar a placa, não precisa forçar muito, mas ela tem que descer até o final. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só depois você vai vir aqui, ó. Tá vendo? Ela já tem um encaixezinho aqui do fio azul. E um encaixe do fio marrom. Vou dar uma pausa aqui para encaixar, senão não vou conseguir, não. Pronto, já encaixadinha. Agora é só colocar a tampa. Que é essa daqui, ó. Ela vem com duas molas, ó. Vou encaixar nesses furos aqui. Isso nesse, no caso desse, desse pedal aqui. Provavelmente em outros pode ter alguma um pouquinho de diferença, mas não é tanto não, tá? Vai ser praticamente igual. Então deixa eu montar e já retorno. Bom, já montei, ó. Já encaixei aqui na plug na tomada da máquina. Vou acender aqui. Vocês percebem a luz acender aí? A luz já acendeu, ó. Tá vendo, ó? Agora o teste... Hora da verdade agora. Vamos ver? Vou apertar aqui no meu acelerador, hein? Vamos ver se... Se ligou? Não. Perfeito, hein, gente? Valeu um like aí já, hein? Bom, é isso. Se você gostou, peço que... Se não é inscrito no canal, que se inscreva. É, compartilhe esse vídeo, curte, dá um joinha aí, comenta aí embaixo o que, que vocês gostariam de saber mais sobre a máquina Singer Precisa ou qualquer outro tipo de máquina de costura. É isso, gente. Eu agradeço. Peço mais uma vez que compartilhe, dê um like, se inscreva no canal, comente aí embaixo e ative o sininho. Por enquanto, agradeço, obrigado e valeu!